Olá pessoal, eu sou o Lucas do canal 4 k e eu só vim dar um informe que, como vocês perceberam, o último vídeo que a gente gravou foi do novo quadro do Elando, não foi no espaço físico da Ufal, a Universidade da UFAO, eu e Douglas estudamos e não aconteceu justamente porque está tendo uma ocupação que se prolonga por mais de um mês e essas ocupações elas estão acontecendo em todo o Brasil, de norte a sul do Brasil e o Sertão de Alagoas não deixa de ser diferente. É, basicamente essa ocupação tem como objetivo barrar a aprovação da PEC 55 antiga PEC 241 que vai que vai é, congelar os investimentos na, em setores essenciais para o Brasil. Então, por isso, assim, que é, eu apoio as ocupações e, e que seria de grande importância que todo mundo apoiasse essas ocupações porque esses estudantes realmente estão fazendo história nesse Brasil. Nunca houve um movimento estudantil, uma ação do movimento estudantil tão organizada como está acontecendo nesse momento. Então, por favor, todo apoio às ocupações e eu quero pedir uma coisa, que vocês ajudem as ocupações a se manterem doando alimentos, doando alimentos para esses estudantes que estão lá ocupando. E seja, é, seja aqui na região ou se, seja em alguma ocupação que esteja acontecendo aonde você mora. Então, por favor ajudem a ocupação a se manter e vamos à luta não quem ouvir, não quem amar. vamos alimentar o que é maldade vamos machucar